Você viu aí que eu fiz algumas postagens sobre o orgulho. Eu vou falar depois sobre esse sentimento, que ele está ligado ao nosso ego. Ele é um mecanismo de defesa do nosso ego que afasta as pessoas, que nos afasta da nossa essência e acaba fazendo a gente ser quem a gente não é de fato, quem a gente é no nosso coração. Então esse é um dos pecados capitais. A gente vai falar um pouquinho mais como lidar com esse sentimento. A pessoa que é orgulhosa, ela se esconde dentro de uma, de uma armadura forte. Aparenta ser uma pessoa forte, uma pessoa dura, mas na realidade ela sofre por dentro Porque ela não expõe o seu sentimento Ela não quer se parecer uma pessoa vulnerável, ela quer ser forte tá? E aí por causa disso ela não se permite, ela não ela não pede perdão, ela não reconhece os seus erros e ainda bota a culpa em você ainda. Ela vai falar que pra você se sentir bem, você não precisa fazer isso machucando os outros e vai se colocar numa posição de vítima e se você tentar entender o que é, ela, ela não vai falar. E, e é dessa forma, e se esconde atrás de uma pessoa que ela não é. Agora, quando a pessoa orgulhosa se permite conectar com a sua essência e ser ela mesmo, ela é uma pessoa linda, ela muda até de feição, a, a face dela muda o tom de voz muda, ela deixa de ser aquela casca grossa e passa a ser uma pessoa que é amor. Ela passa a ser uma pessoa de um coração incrível, uma pessoa que você que tem um amor assim para ajudar as pessoas e ela e ela permite se expor, ela permite ela fala perdão.